Todos os sites de notícia repercutindo a mesma informação. Que Marcos Duval denunciou ao Alexandre de Moraes que Jair Bolsonaro incitou um golpe junto com o Daniel Silveira, que é preso no dia de hoje, certo? E tava lá ele. Viu tudo isso? Isso tudo foi real, segundo Marcos Duval. Sem apresentar, claro, nenhuma evidência ao público. E... Tudo isso de uma forma extremamente complicada e com e que vários laços aqui que a gente precisa analisar cada um e não será mostrado na mídia podre. Mas quem está perdido, quem é Marcos Duval, certo? Esse senador ganhou bastante repercussão na CPI do Covid, onde hoje, na minha opinião, fica claro e evidente que ele fez o papel de oposição controlada. É a velha estratégia das tesouras da esquerda. Eles controlam a oposição, eles fazem o que querem e assim fica tudo resolvido. Uma coisa eu sei, gente: para você se tornar senador nesse Brasil, você não o faz sozinho. Vivemos num estado coletivista, como eu explico para vocês, e esses coletivistas são representados pelos partidos. Qualquer pessoa, meus queridos, que chegue no Senado, teve muita gente por trás. Seja da direita, seja da esquerda, seja de que partido for, ninguém chega lá sozinho. Nem mesmo para deputado, eu acredito, tá? A não ser um ou outro ali com uh, chances minúsculas de terem acontecido de forma orgânica, certo? E aí, vamos ao fato aqui, Marcos Duval, nas suas redes sociais... Né, se coloca ali como instrutor, sênior do swat, é um homem de direito, é um homem conservador. Né, tem aqui a fotinho como se ele fosse o Superman. Né, esse é o cara que muitas pessoas confiaram e que simplesmente acreditaram que votaram por um dos que votaram ali né, para o Marinho ser eleito. E aí vamos aos vídeos que circularam ontem, antes dessa história do Bolsonaro surgir, tá? Aqui na imagem, nós temos o Davi Al Capone, também conhecido como Davi Columbre, certo? Ele está abraçando ali um baixinho, o que é esse baixinho aí? Certo, meus amigos, e quem aparece para cumprimentá-lo e recebe um beijão? Né? Em certo momento, ele até olha aqui para a câmera, se não está vendo? Porque talvez esteja no celular, mas aqui ele olha claramente que tem alguém filmando ele, né? E veja, dá um abração no Marcos do Mal... E aí, ah, que legal, que muitos amigos, hein? Esse é o bolsonarista, cara. Ó. Abraçado, abraçado. Aí, só faltou dar um beijão na boca. Estranho, não é mesmo? Por que o Davi Colombo está tão feliz assim? E aí, hein? alguém pegou essa imagem aqui também, que ele achou que ninguém estava vendo, e temos aqui o próprio Marcos Duval, que por acaso agora vai ser chamado de Marcos do Mal por bem mas vamos lá né as puras coincidências aqui tá o Pacheco dá para ver até a careca dele aqui né que deu para esconder dessa vez e temos lá o Marcos Duval o que é isso ah o que é isso ah mas o que é isso mas o que está acontecendo Olha, parabéns dá um abracinho a ah, falar algo no vidinho Coisa, nem segura pelo braço, dá aquela apertada lá, né, somos do mesmo time, irmão. Que isso, é muito afego, cara. É muito, é muito, que isso, um chameguinho, né? Aí, eu achei isso tudo estranho, por isso que eu compartilhei nas minhas redes sociais. E aí, eu chego e tem a seguinte notícia em todos os sites. Marcos do Mal diz que recebeu proposta golpista de Daniel Silveira ao lado de Bolsonaro. E anuncia que renunciará ao mandato. What? O cara acabou de ser eleito senador. Primeiro, por que ele merdas renunciaria? Isso daqui é a coisa que não faz lógica nenhuma em tudo isso. Vamos dizer o seguinte, tá? Que vou só supor aqui um caso. Caso fazer algum sentido, é mera coincidência com a realidade. Mas Imagina que eu sou um senador, eu acabei de ser eleito. Você é a grande oposição ao governo. Olha, tem todo o público que era antes do Bolsonaro, agora focado em mim, vou representar, Você é um grande senador. Da noite pro dia, quando o Pacheco é eleito dessa maneira, que você faz esses cumprimentos, tem grandes abraços, beijinhos, e de repente uma declaração minha dessa. O que será que aconteceu nessas últimas 24 horas? Quem é que controla realmente Brasília? Quem são essas figuras por trás desses partidos? E aí a resposta é bem óbvia. Se você perguntar para qualquer pessoa que tem um mínimo de consciência política fora do nosso país, fora das Américas, quem é que controla do México para baixo? Basta assistir qualquer série do Netflix para você saber, meu querido. É o narcotráfico. Seja no México, seja em, na, na Venezuela, seja no Peru, seja na Argentina ou no Brasil. É o narcotráfico que controla tudo isso. E esses caras são capazes de coisas terríveis. De ameaçarem suas famílias, de simplesmente torturar elas das piores formas imagináveis. E nem o Japão, né? ninguém na Rússia, em lugar nenhum, conseguiria imaginar o nível de tortura igual o narcotráfico brasileiro faz. Pessoas desses mais. Nível de peculiaridade que você possa imaginar, e essas pessoas é que controlam o nosso Brasil, gente. Marcos do Mal podia ser super conservador até o outro dia. Bastou alguém fazer algum telefonema, alguma ameaça. O cara disse que vai renunciar, que vai se mudar até de país. Falou: não, tchau, gente. Vou ficar mais Brasil, não, tá? Tô renunciando. Bolsonaro que dá um golpe junto com Daniel Silveira. tô indo embora, tá? Alexandre Moraes manda tudo aqui, tchau. E vai embora dessa maneira. Nós somos o que Retardados? A mídia poder é podre imbecil? Né? O que, que aconteceu nesse intervalo todo? Como é que tem essa mudança? Como é que tudo isso é justificado? Agora a esquerda já tem... Nossa, tá vendo? O Bolsonaro tentou um golpe sim, tentou um golpe. Ele só não conseguiu porque ele foi traído pelas forças armadas. Como as pessoas caem fácil em narrativa. O cara que sempre seguiu a Constituição, que sempre jogou nas, quatro, nas malditas quatro linhas da Constituição, e aí agora ele é acusado de tudo isso. Não tem pé nem cabeça. Se ele fosse tentar um golpe, porque ele não teria feito muito antes. Porque ele não verificou, porque ele não obrigou que fosse feito no papelzinho, igual foi a eleição do Senado. Mas tudo isso sim, gera uma narrativa. Qual que é o objetivo desses caras todos? Quem é esse Marcos Duval mesmo? Como é que ele brota nessa CPI e ninguém acha estranho? De repente é um senador de direita, é? Ele é reeleito. O cara acabou de ser reeleito e do nada vai embora do Brasil e renuncia. Tem algo que não bate nessa história toda. E nós sabemos o que está acontecendo em Brasília. Mas agora o Brasil inteiro está vendo. Não somos só nós aqui na internet, né? os intelectuais que se interessam por política não, a população inteira está vendo e isso daqui é algo que não bate que simplesmente não fecha o cálculo então pelo amor de Deus gente, olha o que está acontecendo no nosso país, o crime organizado finalmente tem controle absoluto da nossa nação e não tem nada que a gente possa fazer qualquer reclamação a isso vai ser fake news como tem sido tratado até então porque a única coisa que a gente tem acusado esses caras desde, a única fake news que chama o nosso, né, é quando a gente chama algum político de corrupto então, o que está que acontecendo em Brasília? O que, que aconteceu? O que, que deu a louca no Marcos do mal, do nada? Estava lá, junto com a MBL, dizendo que Bolsonaro tem um golpe, que ia sair na Veja, essa entrevista, e do nada. Se isso realmente fosse verdade, porque ele não continua como senador. Parece que alguém deu uma telefonema falando, então, né, você vai ter que renunciar e falar isso, isso, isso, ou X vai acontecer. E é simples, quem vai poder fazer alguma coisa? Nós vimos em Brasília, ministro do STF aparecendo com a cara, a cara toda quebrada, toda destruída, parecendo um junk, mano. E nada acontece mais uma vez, é mais um dia maravilhoso na nossa demoniocracia, onde as eleições são feitas em papelzinho no Senado de forma escondida. Beleza. Super mais um dia normal no nosso Ruezil. Esquece que agora tem carnaval. Esquece. Pra que política, gente? As pessoas se interessaram de política. Não, vamos mudar a página. Vamos virar a história. Nada disso que eu tô falando aconteceu, tá? Certo? É só conspiração de um moleque na internet. Então, muito obrigado pelo seu apoio. Né? Contribua com o canal através da nossa Sexta Rifa. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau.